Olá, muito boa noite a todos. Eu sou a Teresa Sato, a preletora desta noite, e o nosso tema será Amar ao Próximo como a Ti Mesmo. Mas antes de nós darmos início à nossa evangelização dessa noite, eu convido a todos vocês para fazermos a nossa prece de elevação, fechando assim os nossos olhos... tranquilizando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, tranquilizando o nosso corpo. Nos ligamos com o nosso mentor espiritual, este anjo de guarda que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo. Nos ligamos também com os mentores da ceia, nos ligamos com os mentores do Evangelho no Ar e os mentores das preleções de Salão. A todas essas equipes de limpeza, de proteção e de defesa que sempre nos amparam e nos protegem em todos os trabalhos. Nos ligamos também com os mentores espirituais de Ricardo, seus lanceiros, que com seus cordões fluídicos vão tecendo proteções ao redor das nossas casas, ao redor das casas espíritas. E assim nós dizemos,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 ponte eterna de amor e de luz fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo, que assim seja fortalecidos com esta prece, nós nos ligamos também a Ismael o nosso anjo protetor do nosso querido Brasil este anjo que Jesus escolheu para nos proteger Pedimos que nos coloque em suas asas e nos leve até a esfera rosa, a esfera do amor. Lá encontramos Sheila, Meimei, Maria de Magdala, que é um dos exemplos de reforma íntima. E encontramos também a nossa querida mãe espiritual Maria de Nazaré. Ela que com toda a sua doçura, com todo o seu amor maternal, nos coloque em seu colo de luz, nos envolve em seu manto sagrado. E pedimos, ó Mãe, que nos leve até a esfera crística, a esfera onde encontramos o seu Filho, nosso Mestre, Jesus. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos novamente reunidos e também agradecemos por todos os exemplos que nos deixou de amor, de humildade, de caridade. E pedimos, Mestre, que nos mostre sempre o caminho do bem e que esteja ao nosso lado pois é este caminho que nos leva até o Pai da vida, ao nosso Pai Deus. E a Ti, Pai, agradecemos por esta vida, agradecemos por quem estamos nos tornando, agradecemos pela oportunidade deste Evangelho. E agradecemos também, Pai,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 E assim, revigorados que estamos já em conexão com a espiritualidade, nós damos início à nossa preleção. Muito boa noite novamente para quem chegou agora. O tema desta noite é amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes parece difícil, né? Essa... Esse primeiro mandamento que Jesus nos deixou, né? E no capítulo 11, que é exatamente amar seu próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1 está é, escrito, o maior mandamento. E no item 4 desse maior mandamento, diz assim, Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Ou seja, para a gente refletir, quando a gente vai conversar com alguém, ou quando a gente vai dar alguma bronca, é, ou quando a gente vai tomar alguma atitude, para que a gente reflita alguns segundinhos antes né, desse momento, dessas palavras que vamos falar, se nós gostaríamos de ouvi-las também, se estivéssemos no lugar dessa pessoa. Porque assim, dessa forma, se a gente tiver esses segundinhos de reflexão, nós com certeza vamos ter palavras mais amáveis, mais doces, atitudes mais gentis. A gente não precisa deixar de dar uma bronca ou de falar que está errado ou de falar de algum sentimento do qual nós não estamos nos sentindo bem, não está fazendo bem para nós, porque alguém... É, fez algo para nós que nos magoou, que nos chateou, ou algo que nós nos permitimos estar passando. Mas a maneira como colocamos isso em palavras e atitudes é o que faz muita diferença. E neste mesmo capítulo 11 do Evangelho, tem no item 8, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. E eu achei esse primeiro parágrafo que é o item 8 extremamente bonito para compartilhar com vocês o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado no seu ponto de partida o homem não tem senão instintos mas avançado e corrompido não tem senão sensações mas, instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E o que, que o Evangelho né, quer, quer nos mostrar com isso? Né? O que, que Kardec, quando colocou isso em, em letras, né? é, junto dos Espíritos, que eles vêm nos dizer com isso e reafirmar e relembrar com isso, que o amor é o que nos transforma, o amor é o que nos move, o amor é o sentimento mais nobre e mais puro, que acompanha todos os outros sentimentos quando são puros e quando tem boas intenções. E esse amor que Jesus nos fala e que está no mandamento, né amar o teu próximo como a ti mesmo, não é somente aquele amor entre casais. É também, mas é o amor paternal, é o amor entre irmãos, é o amor de amigos, é o amor de vizinhos, é o amor no trabalho. E principalmente, é o amor com aquelas pessoas das quais nós não nos damos muito bem, aquelas com as quais nós temos mais atritos, aquelas com as quais nós temos mais divergências, opiniões diferentes... Porque essas são as pessoas que mais precisam do nosso amor. Essas são as pessoas que mais precisam da nossa atenção. Amar as pessoas das quais nós temos mais afinidade, nós temos mais carinho, né? pensamos da mesma forma ou desejamos as mesmas coisas, gostamos das mesmas coisas, é mais fácil. Mas trabalhar o amor pelo próximo daquela pessoa que te magoa, daquela pessoa que quando você magoa, também te magoa, também te fere. Essas são as mais difíceis. E essas são as que nós mais temos que trabalhar. No livro dos Espíritos, tem várias questões que falam sobre o amor, que falam sobre o amor paternal, sobre a vida conjugal, sobre as afinidades através das reencarnações, mas também fala na questão 918 sobre os caracteres do homem de bem. E esse homem de bem, que também fala nesse capítulo 11 do Evangelho, é o qual nós devemos nos espelhar e colocar em prática. Ah, Tereza, mas você fala isso porque você já é espírita há muitos anos, porque você já estudou muita coisa, então para você é mais fácil. É, eu acho o contrário. Eu particularmente acho, acredito, não acho, eu acredito que quanto mais conhecimento nós adquirimos, não necessariamente nós ficamos mais sábios, mas nós temos mais responsabilidades a cumprir. Porque quanto mais eu conheço a doutrina, quanto mais eu estudo, quanto mais eu adquiro o saber da teoria, eu preciso colocá-la em prática. Não adianta só eu ficar na teoria. É como eu disse para vocês, amar as pessoas que já nos são próximas, que eu tenho afinidades, que eu tenho os mesmos gostos, é muito mais fácil... Provavelmente, vocês que estão nos assistindo já passaram por alguma situação, seja ela em família, num relacionamento conjugal, no trabalho, com aquela pessoa que em determinado momento vocês tiveram alguma briga. E essa pessoa falou coisas que te machucou, você também falou. E a partir daquele momento... O sentimento de carinho, o sentimento de amor, o sentimento de respeito, ele foi se perdendo, ele foi se quebrando. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós abrimos essas brechas, nós estamos dando também o direito ao outro de abrir essas brechas, essas brechas e é onde nós podemos nos machucar muito mais. Porque o amor, ele pode se transformar em ódio, ele pode se transformar em raiva. E quando isso acontece, é aonde nós acabamos deixando de lado os exemplos de Jesus. Nós nos esquecemos do amor. E o amor, ele é um verbo. E o verbo é uma ação. ação da qual nós temos que todos os dias... Escolher praticar. Ah, não é fácil. Mas é um exercício que quando tem uma constância, ou seja, quando ele é feito diariamente, ele acaba se tornando uma rotina. E a partir do momento que ele se torna uma rotina, ele vira um hábito. E quando ele vira um hábito, fica muito mais fácil eu praticá-lo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês e vou me colocar como exemplo. É, eu sempre gostei de exercícios físicos, frequentei por um tempo a academia, e agora com essa questão da pandemia, de ter as restrições de ir para academia, de aglomeração e tudo mais, que todos estamos sabendo, é, e o ano passado, por conta de eu ter ficado muitos meses em casa, por não estar trabalhando, eu resolvi me dedicar a re, ao retorno dos exercícios físicos. Comecei por um, por um mês, fiz, parei, porque desanimei, depois comecei de novo, e no final do ano passado eu peguei firme, eu falei, não, eu, eu tenho que me comprometer comigo mesma, não é com os outros que eu tenho que me comprometer. E já tem alguns meses que eu estou fazendo isso, eu acordo de, durante a semana um pouco mais cedo, treino, e depois vou trabalhar. E aos finais de semana, eu estou indo no parque ou caminhar ou andar de bicicleta. Isso agora já virou, virou rotina para mim. Então, isso já é um hábito. Essa rotina já virou um hábito. Então, para mim, o dia que acontece alguma eventualidade e eu não treino, eu sinto falta, o meu corpo sente falta, o meu cérebro sente falta... Porque nós já nos habituamos com isso. então e, e isso é uma ação. E amar é a mesma coisa. Quando nós acordamos de manhã, nós escolhemos amar ou não. É isso que Jesus nos pede nesse mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. E nós temos que nos lembrar que todos os nossos irmãos tem um pedacinho de Deus, como eu tenho, como você que está nos assistindo também tem, que é a nossa centelha divina. Então, partindo desse princípio que somos todos irmãos em Deus, que é nosso Pai, nós temos que tomar muito cuidado, eu não vou entrar aqui é, com exemplos é, de futebol, de política, porque não é o objetivo do Evangelho criar polêmicas. Mas são assuntos dos quais existem muitas polêmicas. E é aí onde a gente tem que praticar também o amor. Não é porque eu torço para o time A e você torce para o time B que nós temos que nos desrespeitar. Ah, eu ganhei o jogo, meu time ganhou o jogo hoje e o seu perdeu. É saudável, desde que haja um respeito, eu tirar um saco de você porque o seu time perdeu. Eu ficar feliz e comemorar porque o meu ganhou, mas dentro de um respeito. Porque amanhã o seu time pode ser que ganhe e o meu perca. E eu não vou gostar que você me desrespeite ou me maltrate por conta de eu ter perdido, do meu time, né? Ter perdido. Partidos políticos são a mesma coisa. O fato de eu ter votado numa pessoa que está ou não, no cargo, não me dá o direito de desrespeitar a você que votou ou não naquela pessoa que está lá, mas que tem uma opinião contrária a minha. É aí onde está o exercício do amor, onde nós precisamos tomar esse cuidado, porque quando eu coloco amor nas palavras que eu vou proferir para alguém, seja para uma pessoa só, para várias pessoas, como eu estou fazendo agora, numa roda de amigos, em família, isso retorna a lei da ação e reação. Quando eu tenho uma ação boa, eu tenho uma reação boa. Ah, Tereza, mas não é sempre assim. Às vezes eu tenho uma ação boa, mas aquela pessoa para que eu tive uma ação boa, ela me retorna com ofensas ou com palavras, né? Rudes, ela pode ser que sim, mas de alguma forma aquilo que você está emanando de bom vai voltar para você e não necessariamente precisa ser daquela pessoa para qual você está falando ou fazendo algo com amor. Então a gente também não pode esperar em troca que, se, que a pessoa tenha essa reciprocidade. Nós temos que colocar no nosso coração o amor, e transmiti para ele voltar para gente de alguma forma, de alguma maneira. Tem um, várias histórias do Chico que eu gosto muito, né? acredito que independente de, de quem é espírita ou não, também goste, porque ele foi, de fato, enquanto na Terra um ser iluminado, e agora ele está em outro plano, mas não deixa de ser iluminado. E uma das coisas que eu aprendi a ter e que ele falava muito, é sobre gratidão. E a gratidão está muito próxima ao amor, porque quando você é grato a uma pessoa, quando você é grato à espiritualidade, quando você é grato a Deus pela vida que você tem, pelas coisas que você tem, que você conquistou, pela pessoa que você está se tornando, é, pela casa que você tem hoje, enfim, pelos bens materiais e pelos imateriais, isso é você também colocar amor é, nessas coisas todas e em você. E tem uma história muito bonitinha do Chico no livro dele lá que fala sobre os contos de Chico, né, que fala sobre a gratidão. E eu vou ler para vocês. Chico levantar-se cedo e ao sair de Charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com o Flaviano que lhe diz — Sabe quem morreu? — Não. — O Juca, seu ex-patrão. Morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. — Coitado! E Chico tira do bolso o um lenço e enxuga os olhos. — A que horas é o enterro? — Creio que vão enterrá-lo a qualquer hora como um indigente no caixão da prefeitura. — Isto é, no Rabecão. Chico medita emocionado e pede... Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde lhe desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se lhe arranja um caixão, mesmo que barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete e manda um recado para seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde de bom servidor, que tanto bem lhe fizeram. E ali mesmo, no caminho, envia uma prece para Jesus. Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, a guisa de sacola foi bater de porta em porta pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, senão comovida com o ato do Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele peditório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, é inteirado da nobre ação do Chico a quem estima. Esbarra com ele. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube. Coitado. Tão bom. Espere aí, Chico. Tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas ontem e hoje, e despejou no chapéu do Chico tudo o que havia arrecadado. Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem luz, viu-os cheio de lágrimas, comoveu-se mais. Obrigado meu... Obrigado, meu negro, que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão, providenciou o enterro. Acompanhou-o até o cemitério, e, já tarde, regressa a casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, os irmãos e o pai observavam-no comovidos. Em prece muda, agradece a Jesus. Emanuel lhe aparece e lhe sorrir. O sorriso do seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende. Ganhar o dia pagaram uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e, principalmente, de amor ao Divino Mestre. E com essa historinha, eu deixo para nós a reflexão dessa semana, de que a gente pode, com tão pouco, fazer tanto para outra pessoa, porque aos nossos olhos pode parecer pouco, mas para quem recebe o nosso amor, pode ser muito ou pode ser tudo o que aquela pessoa vai ter na vida. Então que nós possamos, todos nós, essa semana, distribuirmos amor. Seja no olhar, seja nas palavras, seja nas atitudes, em como nós pudermos, em como a nossa criatividade nos permitir em como o nosso coração sentir que seja necessário. E novamente, eu convido a todos vocês para que possamos fechar os nossos olhos e que possamos neste momento fazer essa doação de amor. E que esse amor, ele nos envolva para que tenhamos uma semana tranquila e abençoada. Que ele envolva também o nosso lar e todas as pessoas que moram nele. Se tivermos também algum animal, que ele também seja envolvido. As nossas plantinhas. Que também seja envolvido o bairro que moramos. A cidade. O nosso Brasil. Que essa luz se expanda e que envolva todo o nosso planeta Terra. E que ele seja um foco de luz no universo. Para todos os outros planetas. Para todas as estrelas. Para todas as galáxias. Que possamos ser amor. Que sejamos amor em prática. E que tenhamos gratidão ao final do dia. A Deus. Por podermos realizar um pedacinho desse amor ao longo do nosso dia. Que assim seja e graças a Deus, graças a Jesus. Deixo para todos vocês o meu muito boa noite e a minha gratidão por vocês estarem aqui conosco, por vocês estarem assistindo as preleções, e por vocês estarem conectados conosco em oração e com as nossas energias entrelaçadas para o bem nosso e do planeta. Muito obrigada.